Fala, família MPP! Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à revisão final para o concurso da ESA 2022. É um prazer estar aqui com vocês. Coloquei aqui nessa revisão né, os principais assuntos né, que geralmente são cobrados na prova da ESA. Fiz essa revisão com muito carinho para vocês. E espero de coração, né? Espero de coração né, ajudá-los aí com essa aula. Então, sem Lero, Lero, sem quiri, quiri, corococó, caneta e papel na mão, sorrisão no rosto, e simbora! Vamos lá, vamos dar início à nossa revisão final rumo à Farda Verde Oliva, né? Rumo a Esa. Então, família, é isso aí. Vamos lá, aplicando e aprendendo com o método MPP. Como é que funciona o método, né? Aluno do grupo dos 5% é assim, né? Como é que funciona o método, Marcão? Vamos lá. Eu quero pular o um muro, mas eu quero entender o método MPP. Eu quero entender a metodologia de ensino de vocês, né? Claro, estou falando aqui para quem não é aluno, né? Esse recadinho aqui é para a galera que não é aluno. Então, como é que funciona? Vamos lá. Primeiro você interpreta, depois você resolve.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 Então, você já tem aí, né? Meio caminho andado. Se você já sabe o assunto e você já sabe o que o problema está pedindo, você já tem aí 50% da questão. Por isso que o nome é Método dos 50, né? O nome já é bem sugestivo. Legal? Então, família, vamos lá. Interpretando a questão. Método dos 50 neles. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Matemática é repetição. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Vem comigo. Vamos lá. Há no efetivo do rancho um total de sete cozinheiros e quatro arrumadores. Assinale a opção que determina quantas equipes distintas Podemos formar com exatamente três cozinheiros e dois arrumadores. Vamos lá. Interpretando a questão através do método dos 50, ficou claro para a gente, pelo contexto da questão, que é um probleminha de análise combinatória sobre combinação. É um probleminha de análise combinatória sobre Combinação. Marcão, como é que você sabe, né? Essa é a minha maior dificuldade, né? Como é que você sabe, através do método da MPP, que esse probleminha aí é de combinação, né? Através das palavras-chave, né? Olha aqui a palavra-chave, ó, equipes. então, sempre que no probleminha você se deparar, né? Com essa palavra-chave, né? Ou com palavras-chave similares, né? Equipes, turmas, comissões né? Sempre nesse contexto né, de agrupamento de pessoas Ele quer formar grupos com pessoas né? Equipes, turmas, comissões Cara, se deparou com uma dessas palavras-chave Não troque ideia né? É o gatilho mental Pô, Probleminha é de combinação Legal já interpretei a questão. Aluno MPP é assim, ó. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto o aluno estudar, revisar e exercitar, lá no nosso curso da ESA, ele já sabe o que tem que fazer. Pô, Marcão, para resolver um probleminha de combinação... Eu tenho que usar aqui o macete do abre e corta. Eu tenho que utilizar aqui o macete do abre e corta. Legal. Né? Então, eu já sei ali o que eu tenho que fazer, né? Já identifiquei o problema, combinação. E já sei ali a ferramenta, né? Eu já sei ali o macete que eu tenho que utilizar. Agora, vamos lá. Executando aqui a missão, ó. Como é que vai ficar aqui a parada? Vamos montar aqui a combinação, ó. Eu quero formar uma equipe com três cozinheiros. Só que três cozinheiros de quantos? De sete. Então, vai ser combinação de sete para três. E esse E é sinônimo de multiplicação. E dois arrumadores. Então, na minha equipe tem que ter dois arrumadores. Dois arrumadores de quantos? De quatro. Então, vai ser combinação de quatro. Dois. Aí eu vou brincar aqui. ó Macete do abre e corto. 7 para 3. Combinação de 7 para 3. Vamos lá. 7 abre 3. Aí eu vou abrir três números: 7, 6 e 5. Abriu 3, divide por 3. Que é 3 fatorial. Aí eu vou passar o facão do 6 de cima com 6 de baixo. Ó. Pou, pou. Multiplicando ali o que sobrou, vai ficar 7 vezes 5, vai dar 35. Combinação de 4 para 2. Ó. Ó, abre e corta. Combinação de 4 para 2. 4 abre 2. Ó. Aí eu vou abrir dois números. Ó. O 4 e o 3. Abriu abriu 2, divide por 2. 2 fatorial, que é 2 vezes 1. Olha o nome do macete, olha o nome da técnica. Abre corta. Agora eu vou cortar. Cortar é a mesma coisa que simplificar. Ó. Pou, pou, 4 por 2 vai dar 2. 2 vezes 3 vai dar 6. Tudo lindo. Fatality, ó. 35 vezes 6. 35 vezes 6 vai dar 210. Gabarito, letra A, marco V da vitória e vai ser feliz. Então, primeira questãozinha foi de análise combinatória, né? assunto combinação. Claro, na hora que você for revisar, né? dá uma olhadinha também na parte de permutação, que a ESA também gosta, né? e a parte ali de arranjo, principalmente aqueles probleminhas de PFC, né? Que envolve ali senhas, códigos, placas de automóveis, enfim. Legal? E na permutação que a ESA sempre gosta, né? Você já sabe, né? Você que está estudando, é aquela parte de anagramas. Beleza? Então essa é a dica, né? a orientação né? que eu tenho aí para passar para vocês sobre análise combinatória. Beleza? Então passamos aí para a próxima questão. Vamos lá. Toda questão eu vou sempre te dar aqui uma dica, né? Vou sempre tentar aqui passar para você alguma orientação. Vamos lá, família. Método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica, que é o método dos 50. E o método dos 50 você já sabe, né? Funciona assim, ó. Sublinhar para interpretar. Então, vamos lá, para cima deles. Ó. Começando aqui a próxima questão. A figura abaixo fornece a representação gráfica da função y é igual a log de x na base b. Nestas condições, o valor de b é... Então, vamos lá, família. Olhando aqui, né? é um probleminha, né? interpretando, é um probleminha. Sobre função né, logarítmica. Né? Isso aí ficou muito claro para gente, né? Pelo formato aqui da função, você já sabe que é uma função logarítmica. Legal. Então, eu já interpretei a questão, né? E ele quer o que na questão? Ele está querendo o valor do B. Ele está querendo saber ali a base do logaritmo. Legal. Já interpretei. Interpretou, resolve. Aí entra na jogada a segunda técnica Com a segunda técnica Você vai aprender a forma correta de se resolver essa questão Então de tanto você estudar, revisar e exercitar Aluno do grupo dos 5%, aluno do curso da ESE é assim ó, Ele faz ali vários exercícios Então de tanto ele praticar Ele já sabe o que tem que fazer Pô, questãozinha de função, né? ele vai lembrar do mantra MPP. Pô, qual é o mantra MPP para questões né, de função? Pô, função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, para encontrar o valor do B, eu vou usar o mantra MPP. Olha como a questão vai ficar fácil. Y é igual a log. De x na base b. Aí eu vou usar o mantra MPP. Ó. Aí eu preciso aqui das coordenadas. Ó. Olha esse ponto aqui ó, que eu marquei de amarelo. Ó. O que, que significa né, isso daqui? Ó. Quando o y é menos 1, o x é 0,25. Então eu vou usar essas coordenadas aqui na função para encontrar o valor do B. Então, vamos lá. Função rima com substituição. Aí, eu vou substituir os valores. Menos ó, 1. Ó, o Y vale menos 1. Ó. Então, vai ficar menos 1. Igual a log de 0,25, que é o valor do X correspondente, na base B. Aí, um abraço, né? Aí, um abraço, né? Aí, você vai usar aqui né, o bizu do logaritmo. Ó, princípio da voltinha. Ó, B elevado a menos 1 tem que ser igual a 0,25. Aí eu vou brincar aqui, né? Matemática básica. É Expoente negativo, eu tenho que inverter. Então, vai ficar 1 sobre B. É igual a 0,25. 0,25 é a mesma coisa que 1 quarto. Cruzou? B vai ser igual a 4. Então, questãozinha argentina, né? Olhando ali as opções, gabarito, letra D. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Deixa eu tirar aqui, né? O som do celular para não atrapalhar. Vamos lá. Próxima questãozinha. Olha aí. Método... 2,50 neles, você já sabe, né? Interpreta, resolve, já está no sangue. Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira técnica do método. Considerando o número complexo tal, tal, tal, o valor de z elevado a 1.983 é... Então, é um probleminha de números complexos, né? Sobre potências de... I. Sempre cai uma dessa, né? Na... Na ESA, né? Potências de I. Então, eu já identifiquei ali né, o problema. É um probleminha de números complexos sobre potência de I. Interpretou? Resolve. Ó, matemática é repetição. Você vai ver. Ó, da primeira a última questão, eu vou seguir o processo. Eu vou seguir o método. né Eu vou interpretar e depois eu vou resolver. Aluno MPP... Aluno do grupo dos 5% não é um aluno agoniado, né? Ele sabe o que está fazendo na prova, ele vai seguir ali o padrão, né? Já é vida na caserna, né? O militarismo é assim, né? Você tem que seguir ali né, o padrão, seguir as normas, né? seguir as regras. Então, é assim que funciona também para você ter um bom rendimento nos estudos. Você tem que seguir. Você não pode inventar. Ó. Interpretou, resolve. Vamos lá. Estudar, revisar e exercitar. Você praticou vários exercícios. Então, é natural. Você vai memorizar. Caramba, para resolver problemas de potência de I, qual é o bizu? Pô, eu vou aplicar aqui o macete do resto. Eu vou aplicar aqui o macete do resto. Mas antes de aplicar o macetezinho do resto, eu tenho que desenvolver esse número complexo aqui. Eu tenho que melhorar isso daqui, ó. Então, como é que a gente melhora aquilo dali? Vamos lá. z é igual a 1 mais i sobre 1 menos i. Tem como melhorar isso daqui? Tem. É só multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do denominador. Então, eu vou pegar aqui ó, e vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. Então, eu vou multiplicar aqui em cima e embaixo por 1 mais i. Tudo lindo. Tudo lindo. Aí, brincando ali, ó, vai ficar 1 mais i ao quadrado dividido por 1 menos i ao quadrado. Desenvolvendo ali o produto notável, vai ficar 1 ao quadrado mais 2i mais i ao quadrado. Isso dividido por 2, né? Embaixo vai dar 2, ó. 1 menos i ao quadrado. Pô, i ao quadrado é menos 1, ó. Vou até colocar aqui ó. I ao quadrado é menos 1 um. Então menos com menos vai dar mais Então 1 um mais 1 um vai dar 2 Zero trauma Na parte de cima eu vou passar o facão ó. No I ao quadrado Com 1 um ao quadrado Porque vai cortar aqui Aí organizando a bagunça ficaríamos com 2I Dividido por 2 é a mesma coisa que I, né? Pou, pou, vai daí. Então, eu já sei que o Z né, vale I. Aí ficou fácil. Z elevado a 1.983 é a mesma coisa que I elevado a 1.983. Agora, eu posso aplicar aqui ó, o um macete do resto. Primeira coisa que você tem que fazer aqui é pegar o expoente da potência e dividir por 4. Pô, Marcão, sempre ou só toda vez? Cara, só toda vez, que é a mesma coisa que sempre. Então, vamos lá. Ó. Vai dar 19 por 4. Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Vai sobrar ali 3, não é isso? Abaixo 8. 9 vezes 4,36. Está faltando 2. Abaixo 3. 23 vai dar 5. 5, 20 para 23, 3. Resto 3. Aí eu vou aplicar o macete do resto. O resto vai me dar a resposta. Aí você tem que memorizar essa tabelinha aqui. Ó. Resto. Resposta. 0, 1. Um, zero um dois e três um um e menos um menos i. Aí você vai olhar se o resto for zero a resposta é um. Se o resto for um a resposta é i, se o resto for 2, é menos 1. Um. Se o resto for 3, é menos i. Então, como o resto aqui foi 3, então a resposta é menos i. Legal? Então, o resultado daquela potência seria é menos i. Olhando as opções, gabarito, letra D. Legal? Então, nessa parte de números complexos, né? Você vai dar uma olhada lá em potências de I, se você tem dificuldade. E dá uma olhadinha também com carinho na parte de argumento, tá? Não costuma cair, mas se você já prestou atenção nas provas da ESA, sempre cai uma ou duas questões atípicas, né? E pode acontecer isso, de cair essa parte ali de argumento. Mas se cair, vai cair uma coisa muito básica, tá? Muito básica mesmo. Não se aprofunda muito, não. Só dá uma olhadinha para se cair, você está ali, né protegido. Beleza? Então, do número complexo, passamos para a próxima questão. Vamos lá. Interpretou, resolve. Interpretou, resolve. A matemática é repetição. E para interpretar, método 250 neles. Ó. Vamos lá. Numa pesquisa, com 100 pessoas em um mercado, verificou-se o consumo de três marcas de café, A, B e C, que apresentou os seguintes resultados. Ó. 60, produto A, 51, B, 15, o C, 5, os 3, 11, A e B, e 10, B e C. Sabendo-se, que cada entrevistado gosta de pelo menos uma marca, a probabilidade das pessoas consumirem simultaneamente os produtos A e C sem consumir o B é... Então vamos lá, família. Deixa até eu sair daqui, ó. para ter espaço, né? Vamos lá. Qual é a jogada aqui? Interpretando a questão, é um probleminha de probabilidade junto com a ideia de conjuntos. Né? Na mesma questão, você tem ali a ideia de probabilidade associada à ideia da teoria dos conjuntos. Né? Então, eu já analisei ali a questão, já interpretei, já sei qual é o assunto e já sei ali o que o problema está pedindo. Ele está querendo a probabilidade... Né, das pessoas consumirem simultaneamente os produtos A e C, sem consumir o B. Então, eu já sei ali o que o problema está pedindo. Legal. Interpretou, resolve. Aí entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Então, de tanto você estudar, revisar e exercitar esse assunto, lá no nosso curso da ESA, no grupo dos 5%, você já sabe o que tem que fazer aí, né? Pô, Marcão, para achar o que ele está querendo, que é a interseção né, de A e C, né, para eu achar ali a galera que consome o A e o C sem consumir o B, eu preciso achar né, a interseção de A com C, para poder encontrar aquele resultado ali. E como é que eu vou encontrar essa interseção? Aplicando aqui uma fórmulazinha, né? Uma malandragem. Eu não vou nem montar o desenho agora. Eu vou aplicar a fórmula. Como é que é a fórmula? Ó, a união B união com C é igual a número de elementos de A mais B mais C menos I2... Mais e 3, vamos lá, que que seria? i 2 e 2 é a interseção 2 a 2. Que que seria? i 3 é a interseção dos 3 Aí eu vou substituir, eu vou substituir ó. a união B, união C, né? aí eu vou somar aqui ó 60. Eu vou somar aqui, eu vou pegar aqui ó 100, né? Seria o 100. Ele já tá me dando ali. 100 pessoas foram entrevistadas. É igual a A mais B mais C. Aí sim, ó. 60 mais 51 mais 15. Aí eu já vou fazer essa continha aqui direto. Isso aqui vai dar 126. Menos I2. Ó. I2 é a interseção 2 a 2. Ó. 11 mais 10. Né? 21. Então, vai ficar menos 21. Menos X. Por que menos X? O X seria a interseção de A. Olha, ele não está me dando. O X seria a interseção de A com C. Tá? Então, como ele não está me dando, eu chamei de X. Então, aqui vai ficar menos 21 menos X. Mais I3. I3 seria a interseção dos três, que no caso é 5. Aí virou continha, né? Continha de padaria. Vai ficar 100... 126 menos 21 vai dar 105, menos x mais 5. 100 é igual a 110, menos x. 10 vai ser igual a menos x, né? menos 10 vai ser igual a menos x. Então, x é igual a 10. Então, 10 é a interseção de A com C. Aí, eu vou colocar aqui no desenho, no diagrama, para você visualizar melhor o que ele está querendo. Aí, vamos lá. Ele está querendo os produtos, né? a galera que consome os produtos A e C sem consumir o B. Então, vamos lá. Interseção dos três, ó, é cinco. Sempre começa pela interseção dos três, ó, cinco. Galera que consome A e C e não consome B. É essa galera aqui. Ó. Como é que eu vou encontrar essa galera aqui? Vai ser 10 menos 5. Que vai dar quanto? 5. Que vai dar 5. Aí eu mato a questão. Por quê? Eu já tenho esse valor aqui. Né? E ele está querendo a probabilidade. Para achar a probabilidade, troca a palavra probabilidade por chance. Ó, ele está querendo saber a probabilidade das pessoas consumirem A e C e não consumir o B. Então qual é a chance que eu tenho disso acontecer? Pô, eu tenho 5 chances, ó, tá aqui, ó, tenho 5 chances em 100. Só que 5 dividido por 100 é a mesma coisa que 5%. Então, gabarito, letra a, Bravo, letra B de bola. Legal? Então, família, é isso aí. Questãozinha de probabilidade, né? Junto com conjuntos. É, sempre cai uma questão de probabilidade na prova da ESA. Só que esse ano eu estou acreditando muito numa questão que envolva aí a ideia do conjunto. Né, que envolva também a ideia. De conjuntos, porque numa questão só, ele coloca ali dois assuntos. Beleza? Legal? Então, questãozinha de probabilidade, passamos para a próxima questão. E aí, quem está curtindo aí a revisão? Quem está gostando, quem está curtindo? Cara, grita eu, coloca aí no chat, se você realmente está curtindo essa revisão. E claro, deixa aí o seu likezinho, espalha para geral, porque... Quanto mais likes, né? quanto mais comentários, também quando acabar, cara, deixa aí o seu comentário, porque quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância vai ter no nosso vídeo, e assim o YouTube vai espalhando esse conteúdo para mais pessoas. Então, deixa aí um comentário no vídeo, tá? Quando acabar a aula, e senta o dedo no like, valeu? Vamos lá, família, próxima questãozinha na tela, ó, vamos lá, método 250 neles. Vamos lá, interpretou, resolve. Olha aí, calculando-se o volume de uma esfera circunscrita a um cone equilátero, cujo raio da base mede raiz de 3, obtém-se, vamos lá, interpretando aqui, ó, falou em esfera, falou em cone, cilindro, pirâmide, paralelepípedo, pô, isso é uma questão de geometria espacial. Uma questãozinha de geometria espacial. Legal. E ele está querendo o que, Marcão? Ele está querendo saber o volume da esfera circunscrita. Legal. Já interpretei aqui a questão. Ó. Deixa eu voltar até para o cantinho aqui da maldade. Ó. Já interpretei a questão. Interpretou e resolve. Aí entra a segunda técnica. Estudar, revisar e exercitar. Então, qual é a malandragem aqui, Marcão? É você saber transformar. Vai rolar aqui uma transformação. Transformação. É você saber passar da geometria espacial para a geometria plana. Você fazer essa transição. Sair da espacial e chegar na plana. Tem que saber transformar. Passar da espacial para a plana. Vamos lá, como é que a gente vai fazer isso, família? Vamos lá. Se liga. A esfera, na plana, ela vai virar um círculo, né? Ela vai virar uma circunferência. E o cone equilátero vai virar um triângulo equilátero. Ah, Marcão, sempre ou só toda vez? Só toda vez, que é a mesma coisa que sempre. Então, é como se fosse... né? um triângulo dentro de um círculo, tá? É como se fosse isso aqui, ó. Transformando, né, para plana, seria isso daqui. É um triângulo dentro de um círculo. E ele está querendo saber aqui. E ele está querendo, né, o valor do volume da esfera. Mas para encontrar esse volume da esfera, eu preciso do raio. Como é que eu vou descobrir esse raio aqui? É, agora que são elas. O volume da esfera é 4 terços de pi r ao cubo. Então, eu preciso desse raio aqui. Qual é a malandragem? Vamos lá. Como o triângulo é equilátero, como o triângulo é equilátero, o raio vai ser igual a 2 terços da altura. Né? Porque ali é o baricentro, então ele está a 2 terços do vértice. Tá legal? Então, o raio é 2 terços da altura. Sempre. tá legal? Se o triângulo for equilátero, o raio da circunferência circunscrita pega a visão. É 2 terços da altura. Beleza? E como aqui é um cone equilátero, você já sabe que a base do triângulo vai ser igual ao diâmetro do círculo do cone. Ou seja, vai ser igual a 2 raiz de 3. Como o triângulo é equilátero, né, ele tem três lados iguais. Aí eu consigo matar a questão. Por quê? A altura, como é que a gente encontra a altura do triângulo equilátero? É lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2, não é isso? É lado que multiplica a raiz de 3 sobre 2. Então, a altura vai ser igual a 2 raiz de 3 vezes a raiz de 3 sobre 2, vou passar aqui o facão ó. pou, pou a altura vai ser igual a 3 né? que vai dar raiz de 9 então a altura é igual a 3 então se eu tenho a altura, eu tenho o um raio ó, raio vai ser igual a 2 terços de 3 então o raio ó, pou, pou não está lento, hein sem gritaria, o raio é igual a 2 2 o quê? Centímetros. Aí eu consigo matar a questão. porque Se eu tenho raio, eu tenho volume. Então, vai ficar volume vai ser igual a 4 terços de cubo Volume vai ser igual a 4 terços de π vezes 8. Então, volume vai ser igual a 32π sobre 3. Centímetros cúbicos. Gabarito. Letra E. Legal? Então, nessa parte aí de geometria espacial, dá uma olhadinha nessa parte de inscrito e circunscrito, né? Cone dentro de um cubo, né? O cilindro, enfim, toda aquela parte, né? Dá uma olhadinha de inscrito e circunscrito. E, claro, você tem que memorizar também. As fórmulas da área e do volume Legal? E dá uma olhadinha também em pirâmide, tá legal? Há muito tempo não cai uma questãozinha de pirâmide Tô sentindo aqui o cheirinho Pode ser que aconteça aí esse ano, tá? Dá uma olhadinha em pirâmide, beleza? Eu sei que você que não é aluno MPP Deve estar tá aí se questionando, né? Pô, Marcão, como é que pode? Pô, em meia hora aí de bola rolando Pô, tô aprendendo vários assuntos aqui que eu não aprendi lá na concorrência, né? Mas, pô, será que é verdade? Será que o método funciona? Será que a galera do grupo dos 5% vai realmente acertar 80% ou mais das questões na prova? Família, de boa, se eu não estivesse vivenciando a transformação na vida dos nossos alunos, eu também não iria acreditar. E para mostrar para você que eu estou falando a verdade, que o nosso curso realmente é um curso de excelência e o método funciona. Olha isso aqui, ó. Esse é o nosso combustível, né? Uma imagem vale mais que mil palavras, né? isso aqui é o nosso aluno Victor, né? Que foi aprovado aí no último concurso da ESA, né? E tá aqui, ó. Já tá aqui com a fardazinha dele, ó. Já tá aqui com a farda. Ele estava lá na fronteira Brasil e Argentina. Então, cara é o sonho, né, virando realidade. E eu até me emociono, cara, porque eu já tive aí do outro lado, já fiz, né, já fui militar, eu sei como é que é a angústia, né? Eu sei o que você está passando. Cara, e a gente trabalha para isso, né? Para transformar o sonho em realidade. Então, se você está né, visando, né, obviamente, né, tô falando para a galera já pro ano que vem. Agora não adianta, né, a prova é final de semana, mas se você está assistindo esse vídeo aqui e quer se preparar para o próximo concurso da ESA, está tá aqui o nosso curso específico. O que, que nós oferecemos? Nós oferecemos um curso de matemática básica, um curso de nivelamento, um curso completo de matemática para a ESA. Você vai ter acesso aqui a um suporte tirar dúvida do aluno. Você vai ter acesso a um estudo dirigido no final de cada aula. Você vai ter acesso... Né, a uma mentoria comigo e com o Renato Com toda a nossa equipe Você vai ter acesso né, a um grupo do WhatsApp né, Você vai ter contato ali Com guerreiros e guerreiras Que estão caminhando no mesmo sentido que você né, Outras amizades né, São pessoas né, qualificadas ali, Pessoas que estão com um propósito Igual o seu né, Ali você vai poder trocar ideia com a galera né, Não só sobre matemática né. Pô, Vocês conhecem um professor legal de português Você vai ter contato ali como eu falei, com pessoas que estão caminhando no mesmo sentido que você. Então, isso daqui é muito legal. Além disso, quatro bônus. 27 simulados, 9 e-books, simulados no sistema Training Time, né, que retratam ali a realidade da prova, as questões são temporalizadas, e a resolução né, das últimas provas de história da ESA. Então, se somássemos, né, aí é a continha de padaria, né? Se somássemos aqui, tudo... Pô, o curso, né, seria mais de dois mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por 12 de 26,58. Cara, menos que uma pizza no final de semana. Agora é com você. Se você já está estudando para o próximo concurso, quer antecipar, está aí a oportunidade. O Júnior está colocando o link do curso aqui, né, a antecipação vai fazer toda a diferença. O erro... Né, o principal erro que a maioria comete né, é esperar o edital sair. E falando em ESA, né, cara, não tem como. É humanamente impossível você estudar faltando aí alguns meses para a prova. Tem que começar agora. Beleza? Então, tá aí. Já fiz o jabá. <risos> né, quem está assistindo depois o vídeo, fica, né, o link fica aqui na descrição do vídeo. E vamos que vamos. Continuando aqui com a nossa revisão. Vamos lá. Próxima questãozinha na tela. Interpretou? Resolve, né? Repetição. Método 250 neles. Primeiro, interpreta. Vamos lá. Sejam as funções reais f de x e g de x, f de x igual a x mais 2 e f de g de x igual a x sobre 2. Pode-se afirmar que a função inversa de g de x é... Então, vamos lá. Duas em uma, né? Aqui é uma questão de função composta com função inversa. Como é que eu sei que a função composta... Ó, F de g de x é né, uma função dentro da outra. Então, você já sabe que ali tem função composta. Beleza. E ele está querendo o quê? Ele está querendo a inversa. Da função G Pô, lindo Já interpretei Interpretou, resolve Aluno MPP é assim, ó Interpretou, resolve Aí entra na jogada a segunda técnica Ó Estudar, revisar e exercitar Então de tanto cara estudar Revisar e exercitar Ele já sabe Caramba, o que tem que fazer aí Pô Falou em função, cara Falou no mantra MPP. Função rima com substituição. Função rima com substituição. Então, vamos lá. Executando aqui a missão. Primeira coisa. Eu vou descobrir qual é a lei de formação da função composta f de g de x. Como é que eu vou descobrir a função f de g de x? Onde tem x na função f, eu coloco g de x. Então, vai ficar ali ó, no talento. Ó. F, de x, f de g de x vai ser, igual, ó, vai ser igual a g de x mais 2. Olha que legal. Então, eu já sei qual é a função f de g de x. Então, f de g de x é igual a g de x mais 2. Então, eu já tenho aqui uma igualdade. Eu já sei que g de x mais 2 tem que ser igual a x sobre 2. Ó, tem que ser igual a x sobre 2. Aí, eu vou descobrir a função g. Ó, g de x vai ser igual a x sobre 2 menos 2. Acabou. se eu tenho a função g, eu consigo encontrar a inversa. Aí, eu vou substituir aqui, ó g de x é a mesma coisa que y. Então, vai ficar y igual a x sobre 2 menos 2. Para encontrar a inversa, olha o nome, inversa, você vai ter que inverter. Você vai ter que trocar as posições do x e do y. Então, aqui vai ficar x igual a y sobre 2 menos 2. Caramba, marcão legal! Então, vai ficar ali x mais 2 igual a y sobre 2. Vou jogar o 2 para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 2x mais 4 igual a y. Então, essa é a função inversa da função g. Então, a notação seria essa daqui. Ó. g elevado a menos 1 é igual a 2x mais 4. Gabarito. Letra bravo, né? Marco o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, questãozinha, né? 2 em 1, um, né? Função composta junto aí com função inversa. Tá? Então, dá uma olhadinha também nessa parte que já faz um tempinho que não cai uma questão assim. Então, fica aí a dica. Passamos para a próxima questão. Ó. Vamos lá, sublinhar. Para interpretar, método 250 deles. Vamos lá. Um triângulo isósceles ABC tem base BC igual a 16. E lados congruentes AB e AC igual a 17. O raio do círculo inscrito ao triângulo ABC é igual... <coughs> Vamos lá. Qual é a jogada agora, família? Interpretando aqui, é uma questão de geometria plana. Né? É uma questãozinha de geometria plana. Triângulo isósceles, círculo inscrito. Então, pelo contexto, é uma questãozinha de geometria plana. Para resolver, entra em cena a técnica R. Então, qual é a malandragem aqui para resolver essa questão? É você lembrar... Da fórmula da área do triângulo. No triângulo circunscrito a um círculo, né? Triângulo circunscrito ao círculo. Porque mediante essa fórmula eu consigo encontrar o raio. Vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o desenho. O círculo está inscrito, correto? Então, o desenho seria mais ou menos isso daqui. Ó. Eu tenho aqui um círculo inscrito né, num triângulo isósceles Aí, que está o triângulo. Ó. A, B, C. Padrão essa né? Geralmente, não dá a figura. A, B, C. Então, aqui 17, 17. E aqui 16. Como o triângulo... É Isoiclis, a altura também é mediana Então aqui vai 8 para cada lado Aí ah, eu já tenho aqui o valor da altura né? Fazendo aqui o famoso Pitágoras né? Eu tenho o valor da altura Mas aí a malandragem é você lembrar dos pitagóricos né? Esse daqui é o 17, 8 e 15 Ah Marcão, não lembra Aí faz o Pitágoras Beleza Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou igualar né, duas fórmulas da área tradicional. Qual é a fórmula tradicional? Base vezes altura sobre 2. Sim ou não? Eu poderia calcular a área dessa fórmula. Dessa forma. Base vezes altura sobre 2. Só que existe uma outra maneira de eu calcular essa área. Eu posso calcular a área né, usando a seguinte fórmula. A área do triângulo circunscrito é igual ao semiperímetro vezes o raio. Aí fica fácil. Por quê? Olha só que interessante. Semiperímetro é somar e dividir né, por 2. 17 mais 17, 34. 34 mais 16 vai dar 50, né? 50 dividido por 2 vai dar 25. Acabou. Ó, no talento, Pou, Pou, vai dar 8. 8 vezes 15 vai dar 120. Só que eu já tenho o valor do semiperímetro. Qual é o valor do semiperímetro? 25. Caramba, Marcão, não acredito. Então, vai ficar R é igual a 120 dividido por 25. Simplificando, vai dar 24 quintos. Olhando ali as opções, gabarito, letra brava. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Pô, papazinho gostoso né no talento Também daria para resolver essa questão Através da semelhança de triângulos Mas eu acho mais fácil você usar A área né? A ideia da área Beleza? Então de novo ó, Ideia de inscrito, circunscrito Dá uma olhadinha nessa parte né? Aquela parte de polígonos regulares Apótema Diagonal Dá uma olhadinha nessa parte aí também Que é importante Beleza? Vamos lá, gostaram dessa questão? Se você gostou, grita eu. <risos> Coloca aí no bate-papo, que essa revisão aí vale o ouro, hein? Vamos lá, família. Próxima questão na tela. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles, ó. Interpretou, resolve. Vamos lá. Nas atividades de defesa civil, é muito comum a utilização de sismógrafos para estimar as possibilidades de terremoto e sua magnitude, e assim adotar medidas de contingência visando a redução de danos. Então, blá blá blá aqui da questão. A escala de magnitude de momento, MW, mede a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Ela é a escala mais utilizada na atualidade e é uma escala logarítmica em que MW e MO se relacionam pela fórmula. Aí você já está vendo aqui a formulazinha. Nessa fórmula, MO é o momento sísmico. Sabendo que um terremoto teve magnitude MW de 5,3 gina centímetro, qual o valor do seu momento sísmico MO registrado no sismógrafo? Vamos lá, família. Então, de novo, estamos diante aqui de uma função logarítmica. Legal? Estamos diante de uma função logarítmica e ele quer saber o momento sísmico, que é o MO. Legal. Interpretou, resolve. Você vai resolver, cara. Tem que ter calma. Né? Cabeça de gelo. Interpretou, resolve. Aí, vamos lá. Para resolver um probleminha de função, você já sabe. Ó. Mantra MPP. O que, que diz o mantra MPP? Função rima com Substituição, então eu tenho aqui a, a fórmula: né? a fórmula, né? A função é essa daqui: ó, MW é igual a menos 10,7 mais dois terços de log de MO na base 10. Aí MW eu coloco quanto 5,3? Função rima com substituição. Então vai ficar aqui ó 5,3 é igual a menos 10,7 mais 2 terços do log. Aí é brincar, ó. vou jogar esse cara aqui para o outro lado, vai trocar o sinal, né? Vai somar 5,3 mais 10,7 vai dar 16, vai ficar 16 é igual a 2 terços do valor do log. Aí, qual é a malandragem aqui? Eu tenho que jogar o 3 para o outro lado. Ele está ali dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. 16 vezes 3, 48. Aí vai no talento. Aí vai ficar 2 que multiplica log de MO na base 10. Agora, o 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Ó, 48 dividido por 2 vai dar 24. Vou ficar 24 é igual a log de MO na base 10. Aí, como é que eu saio daqui? princípio da voltinha. Esse elevado a esse é igual a esse. Então, MO vai ser igual a 10 elevado a 24. Olhando ali as opções, qual seria o nosso gabarito? Vamos lá, marcar o V da vitória? Gabarito, letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Tudo lindo? Passamos aí para a próxima questão. Ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Ó. Método dos 50 neles. Primeiro interpreta. Depois resolve. Ah, Marcão, tá ficando chato isso, cara. Aí você tá aprendendo. Matemática é assim: ó. é repetição. Quando tá ficando chato, é porque você tá aprendendo. Vamos lá. Encontre o valor de k para que o resto da divisão de p de x por 2x menos 6 seja igual a 5. E marque a opção correta. Então, analisando aqui é uma questãozinha de polinômios, né? Você já sabe que é uma questãozinha sobre polinômios e ele está querendo saber o valor do K né? ele quer saber o valor do K já interpretei aqui a questão interpretou, resolve aí entra a segunda técnica então com a segunda técnica você vai aprender a forma correta de se resolver essa questãozinha de polinômio então para resolver esse probleminha de polinômio você vai ter que usar aqui o teorema do resto. Teorema do resto. Legal? Você vai ter que usar aqui o teorema do resto. Vamos lá. Aí tem um passo a passo. Primeira coisa, você vai pegar o divisor, que é esse binômio aqui, e vai igualar a zero. Você vai encontrar a raiz, né? Então, 2x menos 6 é igual a zero. 2x igual a 6 x igual a 6 sobre 3, x é igual a 2. Legal. Aí, qual é a parada? Né? Qual é a parada? x igual a 2? Não, né? tô maluco. x igual a 3. 6 dividido por 2, que vai dar 3. Perdão. Então, x igual a 3. Aí, vamos lá. Você já sabe que P de 3 tem que ser igual a 5, né? Pelo teorema do resto, você já sabe que P de 3 tem que ser igual a 5. Aí ficou fácil. O 3 não está no lugar do x? Então, onde tem x, eu coloco 3. Aí vai ficar 5 vezes 3 ao quadrado, menos 4, vezes k, vezes 3, mais 2. Então, esse é o P de 3, só que isso daqui tem que ser igual a quanto? A 5. Um abraço, né? Vai ficar 5 vezes 9, 45. Menos 4 vezes 3 vai dar menos 12. Mais 2, igual a 5. 47 menos 12K é igual a 5. Menos 12K é igual a menos 42. Menos com menos dá mais. Então, vai ficar 42 sobre 12. Simplificando aqui por 6, vai dar 7 meios. Então, esse é o valor do K. Olhando ali as opções, gabarito, letra bravo Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, polinômios, né? Dá uma olhadinha nas relações de girar. Briorro Ruffini, né? Dá uma olhadinha em Briou, Ruffini, né? E essa parte aí né, do teorema do resto, se você ainda está com alguma dúvida. Beleza? Dá uma olhadinha, que isso é muito importante. Legal? Então, saímos do polinômio. Vamos lá, engole o choro e se embora. Passamos para a próxima questão. Ó. Método MPP. Ó. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Ó. Seja... As retas RS, né? se as retas RS são perpendiculares, e a equação de S é tal, tal, tal, o coeficiente angular MR da reta RE... É... Então, vamos lá. É uma questãozinha de geometria analítica. É uma questãozinha de geometria analítica, né? Retas perpendiculares, retas paralelas, sempre que ter... né? Sempre que você se deparar com esse contexto dele falar aí de retas, é um probleminha de geometria analítica, tá? Interpretou, resolve, né? Eu já sei ali o contexto, né? E ele está querendo saber o coeficiente angular da reta r. Para encontrar esse coeficiente angular, eu tenho que lembrar de uma propriedade. Eu tenho que lembrar de uma propriedade. Qual propriedade, Marcão? Que o produto entre os coeficientes angulares da reta S e da reta R tem que ser igual a menos 1. Tá? Ah, Marcão, por quê? Porque Deus quis, cara. Tira os porquês da tua vida. Por isso que você não passa na prova. Você fica aí né, hipnotizado com esses caras que ficam demonstrando um monte de coisa. Cara, não precisa. Na prova ele não vai pedir para você demonstrar. Você não vai fazer a prova do ITA, você não vai fazer a prova do IME, você não vai fazer a prova do colégio naval. Né? Tudo depende. né? Depende do referencial. Pô, Marcão, vou fazer o IME. Pô, aí é outra parada. Pô, vou fazer o ITA, aí é outra parada. Vou fazer o colégio naval. Outra parada. Pô, agora aqui, cara, questões objetivas. Não tem que ficar nessa de ficar... Ah, o cara sabe muito. O cara. cara, pelo amor de Deus. Papo um. Tá? É papo Tá? Então, é isso. Tem que memorizar essa propriedade aqui. Aí, o que, que eu vou fazer aqui? Eu vou isolar o y. Ó, 2y mais x menos 2 é igual a zero. Então, para descobrir o coeficiente angular da reta S, eu vou isolar o y. Então, vai ficar 2y igual a menos x mais 2. y vai ser igual a menos x sobre 2 mais 1, um, né? Porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Um. Coeficiente angular é esse carinha aqui que está colado no x. Então, o coeficiente angular da reta S é menos meio. Aí, um abraço. Vai ficar menos meio vezes MR igual a menos 1. Um. Menos com menos vai dar mais, né? Então, vai ficar MR sobre 2 igual a 1, MR igual a 2. Acabou. Então, o coeficiente angular é 2. Gabarito, letra C. Marco o V da vitória e vai ser feliz. Então, essa parte de geometria analítica também é importante, né? Dá uma olhadinha na distância entre dois pontos. Ponto médio, né? A ESA gosta também de ponto médio. Né, a distância entre dois pontos. A parte de cônicas, tá? É importante. Eu não coloquei nenhuma questão de cônica aqui, porque abaixo dessa aula, né? Presta atenção. Abaixo dessa aula, eu vou deixar aqui algumas aulinhas gratuitas para você assistir, que já está aqui no canal, tá? Eu separei aqui algumas aulas, né? Que são importantes, né? Para você assistir. É bom você dar uma olhadinha nessas aulas. Então, assim que você acabar o simulado, né? Você fizer a revisão do simulado, dessa revisão... Né, de simulado não, né? Tô maluco. Fazer, né? Você acabar de fazer aqui a revisão final, você assista, né? Você tem que assistir essas aulas, tá? Eu vou deixar aqui algumas aulas para você assistir na descrição do vídeo, beleza? Então, assim que acabar, assista essas aulas, beleza? Vamos lá, próxima questão. Né? Última questãozinha aí. Ó. Método dos 50. Vamos lá, para cima. Sublinhar para interpretar. Olha aí. Marque a opção que apresenta o quarto termo do binômio tal, tal, tal. Então, é uma questãozinha de binômio de Newton. É uma questãozinha sobre binômio de Newton. É, a gente está esperando aí todo ano uma questão de binômio e uma questão de cônica. Que pode ser que esse ano caia. É, e para saber, né, para resolver, né, interpretou, resolve. Para resolver, você tem que lembrar né, de uma formulazinha. Aí não tem jeito, tem que memorizar a formulazinha. É bem mecânico, tá? Isso aqui é mecânico. É fórmula. Então, a fórmula para você encontrar algum, né, qualquer termo né, desse binômio é essa daqui. Está aqui o binômio ó, A menos B elevado a N. Aí você tem aqui a formulazinha. T, P mais 1, é igual a combinação de N para P, que multiplica... Menos b <risos> elevado a p vezes a elevado a n menos p. Então, vamos lá. É, é posição, né? É posicionamento. Mas vamos lá. Quem seria o p? O p, repete aí na sua casa, é sempre um a menos. Né? Se ele está querendo o décimo termo, o p é o 9. Se ele está querendo o oitavo termo, o p é 7. É sempre um a menos. Então, como aqui ele está querendo o quarto termo, então o P, ó, o P, vale 3. O P é sempre um a menos. Legal? O N, quem é o N? O N é o expoente. Você já sabe, o N é o expoente. Está ali. Ó. O N vale 5. O N é o expoente. Só estou separando ali os ingredientes para facilitar a nossa vida. Legal? O B, o B é quanto? O B é 5. Não é isso? O B é 5. Esquece o sinal, tá? Esquece o sinal. Só olha o número. O B é 5. Tá aqui, ó. O B é 5. Vamos lá. O A, qual é o valor do A? 3X. Acabou. Organização é tudo, cara. Agora eu vou jogar ali na fórmula. Ó, tp mais 1, ou seja, 3 mais 1 vai dar quanto? 4, t4, quarto termo, vai ser igual a combinação de 5 para 3, né? Binomial, combinação, a mesma coisa, tá? Vezes menos b, ou seja, vai ficar menos 5, elevado a p, ou seja, elevado a 3. Vezes o A, que é 3x. Elevado a N menos P. N menos P. Ou seja, 5 menos 3 vai dar 2. Acabou, cara. Vamos lá. Combinação de 5 para 3. Ó. 5, abre 3. 5, 4, 3. Abre o 3 e divide por 3. 3 vezes 2 vezes 1. Facão. Poupou, poupou. Pou. Então, combinação de 5 para 3 vai dar 10. Então, vou colocar aqui o 10. Menos 5 elevado ao cubo vai dar menos 125. E 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. Multiplicando aqui, vai dar... 10 vezes 125 vezes 9 vai dar... Deu chabum aqui no negócio. 125 vezes 10 vezes 9 vai dar 11,250. Vai dar menos 11,250x². Olhando ali as opções, gabarito letra bravo. E essa foi a nossa Última Questãozinha ah, Marcão. Não acredito Que essa aula de revisão Acabou, é isso aí família Então finalizamos aqui né, Essa aula Muito obrigado aí pela presença de todos Espero de coração ter ajudado Cara, se essa revisão Realmente te ajudou Coloca aqui né, Nos comentários como essa aula te ajudou Deixa aí o seu likezinho que isso é muito importante para a gente. E aqui, na descrição do vídeo, eu vou deixar algumas aulas para você assistir, né? Que eu julgo também importante, tá legal? Vai ter aqui uma aulinha de cônica, né? Entre outras, beleza? Por isso que eu não coloquei nada de cônica aqui, porque tem uma aulinha aqui do Renato que ele arrebentou e essa aulinha vai te ajudar bastante, legal? Então vai ficar aqui. Na descrição do vídeo. Beleza? Boa sorte. Vá e vença. Legal? Vá e vença. E claro, se você está se preparando já para o próximo concurso da ESA, vem estudar com a gente. Tá legal? O Júnior está colocando aí o link do curso. Tá? Para você. Tem aqui também na descrição do vídeo. E qualquer dúvida, entre em contato com ele através do nosso WhatsApp, que também está aqui na descrição do vídeo. Beleza? Vá e vença legal vá e vença insista persista e não desista matemática aqui ó para passar Valeu família um abraço tamo junto valeu